olá meu amigo transante eu sou sebastião Gonçalves, o cara que mais entende de impotência sexual desse youtube para mais um vídeo incrível que vai mudar sua vida sexual de uma vez por todas você sabia que 70% dos problemas de casamento ou relacionamento são por causa de homens que não conseguem satisfazer sua parceira na hora h devido ao seu problema de ereção impotência sexual ou ejaculação precoce então se você tem um desses problemas, esse vídeo é para você. E já adiantando, essa receita vai te fazer triplicar a potência do seu pênis. Mas, antes de passar essa receita, já deixa o seu curtir e se inscreve para fazer parte desse canal maravilhoso, pois só quem é inscrito consegue ver todos os vídeos. Ative as notificações para não perder mais nenhum vídeo. E aí, preparado? Hoje eu vou te ensinar, uma receita muito simples, e fácil de fazer em casa para melhorar seu desempenho sexual. Água, com alho, é isso mesmo que você ouviu. Existem provas científicas, que comprovam que, o alho funciona muito bem para combater a disfunção erétil. Em alguns estudos anteriores, que analisavam o efeito do alho sobre o sangue, alguns homens disseram que tinha percebido também uma melhoria na ereção. Este dado levou os investigadores a comprovar a eficácia do alho na impotência sexual. Se você sofre também, com pressão alta, e colesterol alto, saiba que a água com alho, será a salvação, pois beber água com alho ajudará a estabilizar sua pressão alta. Os antigos davam água com alho, para os atletas olímpicos para reduzir a fadiga, e aumentar a energia no corpo vários homens foram submetidos a uma dieta que incluía a ingestão diária de três dentes de alho no período de duas semanas de estudo dois deles já haviam notado uma boa melhoria nas ereções e um deles havia tido ereções matinais conclusão o alho funciona muito bem para seu problema de impotência sexual assim toda vez que seu corpo precisar de energia beba água com alho uma dica, não beba quando estiver com sua parceira na hora H, pois o hálito pode estar desagradável. Recomenda-se beber no início da manhã, de estômago vazio, para que você possa aproveitar bem, todas as propriedades do alho. Se você quiser incorporar água com alho em seu cardápio diário, tudo o que precisa fazer, é cortar um par de dentes de alho orgânico, em pedaços pequenos e adicioná-los à água. Em seguida, basta mexer bem os ingredientes. E sua água com alho estará pronta para o consumo. E logo você sentirá uma melhora na potência de seu pênis. E voltará a ter prazer na cama com sua parceira. Se gostou do vídeo, deixe o seu comentário abaixo. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu joinha no vídeo. Beleza? Então, até o próximo vídeo. Fui.